Boa tarde para todos vocês, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo, que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam crer no amanhã, que amanhã será bem melhor do hoje, tá? Então que vocês venham ficar é, com este tema, não sinta-se mal com as ações dos outros, Entendeu? Porque naquele grande dia, Deus vai é, querer conta de cada um por causa da ação de cada um. Então, Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você e assim vai. Então, as ações de cada um é Deus que está vendo e é Deus que vai tratar no grande dia. Tá? Então, não se sinta mal. Com as ações dos outros. Yoshimi Gota, Pai do Senhor Jesus, compartilha para mim, ok? Porque não pode se sentir mal? Porque às vezes a pessoa se sente tão mal com a ação do outro, mas a pessoa esquece de olhar para dentro de si. Então, o que o Senhor está dizendo hoje, que essa palavra tem endereço, eu tenho certeza, que não é para você ficar se sentindo mal com a ação do outro, não é para você se escandalizar, com o outro é para você, é se preocupar simplesmente com você. Com as outras pessoas, você só vai colocar elas nas mãos de Deus, vai jejuar por elas, vai orar por elas, pedir para o Espírito Santo de Deus convencer elas dos próprios erros. Porque não adianta eu e você ficar preocupado com os nossos erros porque não vai é com, com os erros das pessoas, e esquecer dos nossos erros, não, ok? Dilceia Miliana Paz, compartilha comigo, Dilceia. Aleluia, muito que eu não entro nesse horário, mas como eu cheguei de viagem, e vou viajar de novo daqui a pouco, então, eu já tô aproveitando para deixar essa live gravada, ok? Então, faz isso, é não... Tá, o que o senhor quer dizer aqui hoje... Não, olha só, não fique triste com as ações dos outros, é isso que Deus quer dizer, tá? Não se entristeça, porque o nosso Deus é fiel, nosso Deus é lindo, e o nosso Deus, ele sabe como agir na vida de cada um, ok? Então, que neste momento, você não se preocupa com a ação de ninguém, pelo amor de Deus, tá bom? Deixa Deus trabalhar. Glória, glória a Deus. Porque Deus é fiel para operar sinais de prodígios e maravilhas. Certo? Glória a Deus. Vamos lá, então. Deixa eu jogar aqui. Espera que eu estou compartilhando aqui. Pronto. Ok. Deixa eu por aqui ao vivo. Espera só um pouquinho. Pronto, porque nem todos estão sabendo, né? Aí, agora sim, ao vivo. Ok. Eita, parece que a Luciana, a Luciana... A Luciana já foi lá no Telegram, compartilha, ela já me ajudou. Glória a Deus. Vale a pena, Luciana, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Glória, glória a Deus. Aí o me envolta, é? eu pedi para ela, compartilha aí, me ajuda. Porque eu não sou acostumada a fazer a live agora, entendeu? Glória a Deus, eu fui compartilhando aqui é muito. Gente, que estreito. Vamos lá, então? Não sinta-se mal com as ações dos outros. Escapa-te por ti mesmo, tá? Deixa os outros andarem por caminho tortuosos. Você só ora por eles. Se você puder avisá-los, avisa. Mas se eles não derem ouvido, você não pode fazer nada, ok? Vamos lá, então. Olha aqui a palavra. A palavra está em Provérbios, capítulo 5. Sônia Magalhães. Estava com saudade de vocês. Gente, que saudades. Eu com problema lá a operadora de lá, da, de Campos de Jordão, é mais vivo e tim. Pro, pro, pronto, lá eu sofri. Consegui no Kawai, fazer no réus do Instagram, mas eu deixei alguma palavrinha curta lá. Eu sei, eu sei, Luciana, ela entrou, ela foi a primeira a entrar em Yoshimigoto. Ela entrou, falei, compartilha para mim, por isso que ela, ela já foi ajudando. Obrigada, Luciana. Vamos lá, então, ao ó. Ó versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria. Então, o Senhor está falando para mim, para você atender a sabedoria dele. Obrigada, Patrícia Pereira. Vai compartilhando igual a Luciana, igual a Sônia Magalhães, igual a Dilce, igual a Yoshimi Goto, que eu não sou acostumada a fazer live e a chorar, então muitos não sabem. Vai depender de vocês agora, tá? A palavra está em Provérbios, capítulo 5. Ok? Boa tarde, Patrícia Pereira. Onde fala assim, ó... Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido. Então, o senhor está mandando a gente atender a sabedoria dele pra gente ser sábio, tá? Pra gente, olha só... Pra gente dar ouvido à voz dele, ok? E hoje o senhor está falando através deste canal... Glória, glória a Deus, deste canal, para a gente não, olha, não se entristecer com as ações dos outros. Não se sinta mal com as ações dos outros. Isso é sabedoria. Se a pessoa está usando de má fé, se a pessoa está lhe prejudicando, ou está prejudicando outra pessoa, ou está de engano com outra pessoa, não use, pelo amor de Deus, não se use é ficar mal. Deus tá vendo. Então não se sinta mal, Deus tá vendo, Deus vai cobrar. Deus conhece o coração de um por um. Victor Roberto, aleluias. Boa tarde. Ó, então, gente, é isso que o senhor tá dizendo. Ó. Para ó, o versículo 2. Para que conserves os meus avisos. Quer dizer, o senhor tem falado. Para que conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, tá? Então o Senhor está dizendo assim que os nossos lábios vai guardar o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Entendeu então que é para nós continuarmos meditando? Olha, agora eu vou pular. Eu vou pular aqui, ó. É o versículo é Cadê, meu Deus? 7, tá? Do capítulo 5 de Provérbios. Agora, pois, filhos, Deus falando conosco, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Hum? Quer dizer, o Senhor não quer que nós venhamos se desviar da palavra que sai da boca dele. Nós temos que estar na linha, no trilho com o papai. Aqui fala assim, ó, nós somos falhos. Se eu olhar para você, eu não vou ver perfeição. Se você olhar para mim, você não vai ver perfeição, ok? Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, você que conhece, nós vamos entender a fraqueza de cada um, nós não vamos se sentir mal com as ações deles. Porque vai ter uma hora que a pessoa vai acordar, a pessoa vai ver o que é certo, o que é errado. Nós temos que se colocar no lugar da pessoa, entender o fraco, o forte suporte o fraco. Não adianta a gente ficar se sentindo mal. Ai, meu Deus, fulano tá fazendo assim, aí eu tô mal. Não, você não é Deus? Ora por ele. Ele está no adultério? Ele está nas drogas? Está na prostituição? Está no adultério? É, pede dinheiro emprestado e não paga, compra e não paga, é uma pessoa desonesta, ora que a batatinha tá assando, e Deus vai cobrar, ninguém escapa do juízo de Deus, não. Nossa, irmã... Paula Alexandre, boa tarde, a Pai do Senhor Jesus. Rivanei de Cruz, boa tarde para você também. Roberto Rones, oi, tudo bem? Jesus Cardim, boa tarde para vocês também. Voltando para a palavra rápido. Ó o versículo. É... Oh meu Deus, 12, agora 12, tá? E digas. Como aborreci a correção, não aborreça a correção de Deus. Não aborreça a correção de Deus. Como aborreci a correção de Deus. E desprezou o meu coração a repreensão. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, repreendem é, ao vaso, quando vai falar algo de Deus, principalmente se for para conserto, meu Deus, se levanta. Vira um capeta em forma de gente, viu? Não aceita a correção, como está dizendo aqui, ó. E digas, como aborrecia a correção. E desprezou meu coração a repreensão. Então essas pessoas, elas vão se levantar como um capeta na tua frente. Então a palavra de Deus fala assim, não repreenda o escarnecedor. Para que você não receba afrontas. Às vezes você vai repreender a pessoa errada, a pessoa quer ficar no pecado, deixa ela para lá. Deixa ele para lá, deixa pecar, deixa quebrar a cara. Entendeu? Porque se o Senhor tiver uma obra, Deus vai falar. Deus vai falar com a pessoa. E se a pessoa continuar aborrecendo a correção e desprezando o coração da repreensão, pode esperar que Deus vai entregar na mão do atormentador. Essa pessoa não vai ter paz. Porque quando chegar na hora de Deus trazer, Deus vai permitir ter coisas terríveis. Tem pessoas que voltam pela dor para Jesus. Outras vai para o caminho do Senhor pela dor. Porque elas estão atormentadas. Deus tem uma obra e não vai perder. Aí Deus permite do mal tocar na pessoa para a pessoa enxergar que sem Deus não dá. João 15,5, Sem mim nada podeis fazer. Entendeu? É isso que Deus está dizendo. Então, ó, e desprezou meu coração a repreensão. Então, não tem como você se entristecer com a, com a ação de alguém, ficar triste. Não pode, não pode. Não sinta-se mal com as ações dos outros. São pessoas escarnecedoras, são pessoas que... É, dão mau testemunho, são pessoas que aborrece a repreensão de Deus, são pessoas que desprezam a correção de Deus no seu coração, então não vale a pena você repreender essa pessoa e se sentir mal não, só ora e jejua. Então não se sinta mal com as ações dos outros. Observa a vida de Saul. Saul estava numa ação terrível. Samuel fez de tudo para ajudar Saul, mas não teve jeito. Não é, não é verdade? Saul foi rejeitado pelo Senhor. Quando Deus tem uma obra que a pessoa consegue reaver, se consertar, o que que acontece? A pessoa simplesmente, ela vai ter uma vida transformada, entendeu? Então é isso que Deus quer, que você somente ora por aquele que tá todo errado, toda errada, e não busque perfeição no teu irmão, em A, em B, busque a sua perfeição. É a tua perfeição que está em jogo E quando você ficar do jeitinho que Deus quer Ele vai tirar você da terra Perfeito é só Jesus E o dia que você achar uma igreja perfeita Você vai estragar a igreja, eu e você Porque nós não somos perfeitos Então não se sinta mal com as ações dos outros Deus deu a vida para cada um cuidar da tua vida, olha agora o versículo 13, Fátima Lisboa, pai de Jesus para você, Fátima Lisboa, que saudade eu tava de vocês, meu Deus do céu, gente, ora por mim, que daqui a pouco eu vou para Brasília, vai ter um evento, um congresso cristão lá, já comprei a passagem, mal cheguei em casa, vou ter que sair correndo, falei, eu tenho que fazer nem que for mais uma live, porque eu tô desde que dia sem fazer live, a palavra de Deus sendo pregada, amém? Vamos lá. Versículo 13. E não escutei a voz dos meus ensinadores. Ok? E não escutei a voz dos meus ensinadores. Glória, glória, glória a Deus. Então, o Senhor quer que você dá ouvido à voz dele. Aleluia, Jesus. Ouça a voz dele, não despreza. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não escutei a voz dos meus ensinadores, porque Deus não vai descer do céu para te ensinar. Em mim para me ensinar, o Senhor não vai descer do céu, não. Na Nina não. Somos eu e você que temos que dar ouvido. Se a pessoa que está falando de Deus para nós, às vezes não precisa nem ser de Deus, a pessoa pode dar, estar dando um testemunho dela, de um proceder dela. E o que, que acontece? Esse testemunho pode abrir o nosso entendimento e a gente pode falar, meu Deus, olha o testemunho dele, olha o testemunho dela. Eu, não, eu vou procurar não errar igual ele, não errar igual ela. Quer dizer, eu tenho que aprender com o erro dos outros. A gente precisa aprender com os erros dos outros, entendeu? Glória, glória a Deus. Amém, Revanete. Glória, glória a Deus. É, só Deus, né? Nós vamos estar orando sim, ok? Vamos lá então. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase em todo quase em todo mal me achei no meio da congregação do ajuntamento, ok? Vocês estão entendendo a a palavra ou tá desapercebidos? Tá conseguindo entender ou tão desapercebido que Deus está falando, né? Então tem que prestar atenção na palavra o que Deus está dizendo, tá? Não aborrecem a correção de Deus, não desprezem os seus corações, a repreensão do Senhor. Dê ouvido ao nosso Deus. Amém? Vamos orar, então. Oremos agora, larga tudo que você está fazendo. A oração tem um poder eficaz. A oração de um justo pode muito em, suas, é, em todos os seus efeitos. Basta você crer e acreditar. Amém? Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesta tarde maravilhosa, eu entro na tua presença. Meu Deus, eu agradeço que o Senhor me levou em paz e segurança para Campos do Jordão e me trouxe de volta para minha casa inteira e viva. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida do meu irmão Marcelo. Que o Senhor venha fazer uma obra poderosa na vida dele. Glória a Deus. Que o Senhor venha libertá-lo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha transformar, papai querido, a nossa família. Que o Senhor alcance agora, neste momento, Senhor Jesus, todos os pedidos de oração, papai. Alcança cada oração, cada família. Vai visitando agora, Senhor Jesus. Dá vitória, Senhor Jesus maravilhoso Deus, criador dos céus e da terra, o Deus que trabalha, papai, vai operando os sinais agora no meio, papai, dos hospitais, alcança a UTI, alcança, Senhor Jesus Cristo, neste momento, todos que se encontram, papai, internados, os médicos que desenganou, alcança agora, Senhor Jesus, cada hospital, Alcança agora, Senhor Jesus, cada leito do MTI. vai trabalhando de uma forma especial, alcança agora, Senhor Jesus, a Paola, Senhor Jesus, alcança ela, o Senhor é o Deus que trabalha, Senhor Jesus, meu Deus, alcança este ventre, esta criança meu Deus, que vai ter outra criança, uma adolescente, criança, meu Deus, o neném que não quer nascer, alcança agora, a papai, a Paola, alcança essa criança no ventre da Paola, que o Senhor venha dar um grande livramento para ela. Meu Deus, vai trabalhando agora. Toma a riva nas tuas mãos. Alcança, Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Entra com uma grande providência, Senhor Jesus. Faz a obra por completo, Senhor. Alcança todas as mamães que vão ter nenéns. Que seus bebês vão nascer agora. Já está tudo marcado. Livra as mamães, papai. Livra os bebês das infecções hospitalar, meu Deus, meu pai, meu rei, alcança também, papai, esses hospitais, esses médicos, cirurgiões, prepara o melhor cirurgião para fazer o parto desta mamãe, meu Deus, conforta o coração da nossa irmã Rivaneide, Neide, que ela venha ficar calma, aleluia, Jesus! que o Senhor venha trabalhar de uma forma especial, todos que estão pedindo oração, que o coração venha se acalmar, meu Deus, que venha confiar no Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o Senhor venha dar vitória agora, alcança o esposo, meu Deus, da, Fran... da Patrícia Pereira, meu Deus... Faz a obra por completo, Senhor Jesus. Livra ele, Senhor Jesus, que já testou positivo, papai, mesmo sendo... É, tomada picadinha, papai, que o senhor venha livrar, venha guardá-lo de toda a infecção, de todo o mal no sangue. Alcança, Senhor Jesus, neste momento, as pessoas que se encontram, Senhor Jesus, glória, glória, glória a Deus, neste momento, Deus grande e fiel, com problemas, papai, meu senhor, nas empresas, alcança as empresas, alcança os trabalhadores, alcança o presidente Bolsonaro, alcança a família dele, o filho dele, alcança Cristina e o Lisboa, que já se encontram em Brasília, vai abençoando este casal naquele lugar, meu Deus, abençoa também esta minha viagem, me leva em paz e segurança até Brasília, me guarda e me livra, senhor, prepara tudo quando eu chegar naquele lugar, meu Deus... Alcança também neste momento, papai, os empresários, alcança os moradores de rua, alcança o pequeno empresário, alcança agora os pequenos comerciantes, abençoa a vida de cada um, Senhor Jesus, alcança, Senhor Jesus, também, todos que se encontram, Senhor Jesus, que trabalha dentro do Congresso, do Palácio do Planalto, que trabalha dentro do STF, Juízes, o Foro de São Paulo, alcança também, Senhor Jesus, neste momento, o Palácio da Alvorada, alcança também este evento, que vai ser realizado amanhã a partir das 14 horas, alcança neste momento, faz a obra por completo. Glória, glória, glória, glória, glória a Deus, repreenda todo o mal, repreenda todo o mal, Mal, faz a obra por completo, Senhor Jesus, quebra as fortalezas de Satanás. Meu Deus, vai destruindo toda a obra de macumba, toda a obra de feitiçaria, toda a oração contrária todo jejum contrário, Senhor Jesus, vai repreendendo agora todo o mal, glória, glória a Deus, louvado seja o teu nome na terra, meu Deus, trabalha de uma maneira especial, trabalha, Senhor Jesus Cristo, glória, glória, glória a Deus, no coração de cada irmão que tem pedido oração, Glória, glória, glória a Deus. Alcança, o Senhor Jesus Cristo, agora o nosso país, cada governador de cada estado do Brasil. Livra o nosso Brasil, Pai, de toda a perseguição do inferno. Toda obra do inferno caia por terra. Alcança agora, Senhor Jesus Cristo, todos os teus servos, tuas servas, todos aqueles que creem na oração. Alcança agora, Senhor Jesus, liberta, Senhor Jesus, da confusão, da contenda, da desavença. Alcança o poder legislativo, o poder executivo, poder legislativo, entra com providência, alcança a Darlene, alcança o esposo dela, alcança a Cristina Bujan, alcança a família dela, alcança, Senhor Jesus, a Belzinha, vai visitando a Belzinha, o propósito do coração da Belzinha, alcança a Rejane Dantas, vai alcançando a Salete Bela, a Sônia Magalhães, que todo mal, toda enfermidade, toda doença seja repreendida agora, alcança a Marcela, a e o Rômulo a Michele Marques, a Bruno Marcelo, Marcelo, traga o Marcelo de volta para tua presença, Wellington. Alcança a Miriam Sirlene, alcança as filhas dela, os irmãos dela, a Felícia, toda a família. Glória, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Alcança, Senhor Jesus, neste momento. Alcança agora, meu Deus, meu Pai, meu Rei, Senhor Jesus Cristo, a Lene. alcança, Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Alcança, meu Deus. As pessoas que me pedem oração. A mãe da Detinha alcança, Senhor Jesus. Faz a obra por completo neste momento. Ou oh, glória, glória, glória, glória a Deus. Vai dando livramento de cura. Vai dando livramento, papai do mal, de acidente, caia por terra agora, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção, eu profetizo a vitória, na vida de cada irmão, de cada irmã, glória, glória, glória a Deus, louvado seja o teu nome, alcança agora o Flávio, alcança o propósito do coração da Miriam Silene, o desejo dela, papai, de vender, papai, este pequeno comércio dela, ajuda ela, glória, glória a Deus, alcança neste momento, Senhor Jesus, todos que se encontram, meu Deus, com a doença, meu Deus, da bactéria, papai, repreenda toda doença, toda doença, Senhor Jesus, desse vírus, maldito, repreenda, papai, na vida da Patrícia, do esposo e de todos, papais que estão contaminados com esse vírus, repreenda agora, livra este casal de todo mal, alcança, Senhor Jesus, Glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Alcança o teu povo, meu Deus, que se encontra. Meu Deus, neste momento desesperado, angustiado, triste, Senhor Jesus. Glória, glória, glória, glória, Deus. Triste, Deus Todo-Poderoso, porque perdeu algo, algo muito importante. Fez um negócio com alguém e perdeu, Senhor Jesus, Ó oh, Deus grande, Deus fiel, alcança neste momento, Senhor Jesus... Glória a Deus, meu Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqueles que estão com causa na justiça, que todo mal seja repreendido agora. Visita as causas na justiça. Faz a obra por completo, Senhor Jesus. Alcança neste momento, Deus Grande, Deus fiel, cada advogado. Oh Glória a Deus, Aleluia, Jesus. Alcança, Senhor Jesus, vai fazendo a obra. Glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de providência, Deus de mistério. O Senhor é um Deus que trabalha, Papai, nas impossibilidades, entra com a tua providência, entra, Senhor Jesus, com teu querer, alcança agora neste momento. Deus grande, Deus fiel, opera, Senhor Jesus, dentro das casas de recuperações. Glória, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Alcança, Senhor Jesus, a Tátia, a Thaís. Alcança agora a Papai Anaiara a Analícia, a Osvaldina. Vai visitando o teu povo nesta tarde. Alcança, Senhor Jesus, todos aqueles que estão, Senhor Jesus, numa dificuldade terrível, no de desemprego terrível, com enfermidade. Glória, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Repreenda. Repreenda agora todo o mal. Glória, glória, glória, glória a Deus. Alcança agora, Senhor Jesus, as pessoas que se encontram. Deus grande, Deus fiel, desesperada, porque Senhor, seu ente querido foi diagnosticado pelo médico, que não tem mais jeito. Alcança, Senhor Jesus. Alcança agora, Senhor Jesus... Todas as pessoas que se encontram deste jeito. Alcança o Israel, Senhor Jesus. Glória, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Alcança ele neste momento. Faz a obra por completo, Senhor Jesus. oh Glória, glória, glória a Deus. Alcança neste momento. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Alcança todos os cantores evangélicos, meu Deus, meu Pai, meu Rei, entra com uma grande providência, Senhor Jesus, glória, glória, glória, glória a Deus, vai movendo as águas, repreende agora, Senhor Jesus, toda rebeldia, toda desobediência, alcança neste momento, Senhor Jesus, aleluias, alcança agora as pessoas que necessitam do milagre, da cura, alcança todos, papai, que o senhor tirou das garras de Satanás, o espírito da morte que ia matar, mas o senhor foi um Deus, papai querido, que trouxe, papai, para a tua presença, e o espírito da morte perdeu, alcança o Renan da Bahia, aquele bombeiro, alcança cada irmão, cada irmã, a Tayla, alcança a todos, papai, que pensou em tirar suas próprias vida um dia, o Nicolas alcança, papai, cada pedido de oração deste canal, do caderno campanha de oração, do grupo campanha de oração, de todos os cadernos que estão espalhados no meio da rua, glória, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Jesus faz a obra. Glória, glória, glória, glória a Deus, o Senhor é um Deus que trabalha, o Senhor é o um Deus que repreende o mal, toma nas Tuas mãos, Senhor, cada grupo que eu tenho no meu celular, cada grupo, Senhor Jesus, alcança um por um, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha tirar as capas, máscara e dar vitória para o Teu povo, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus, que todo mal... Todo mal seja repreendido agora. Glória, glória, glória a Deus. Que o Senhor venha, papai, operar sinais de prodígios e maravilha. Alcança, Senhor Jesus todos os teus servos, alcança a Marília lá em Portugal, alcança, Senhor, o esposo dela, alcança a Rosângela de Boston, alcança também, Senhor Jesus, a Ivanda ali, Senhor de Israel, alcança ela ali em Israel, alcança a Diana do Canadá, Alcança, senhora Rose, da outra parte do Canadá. Alcança todos os países, todos os irmãos que oram comigo. Alcança também o Israel da vitória. Glória, Senhor Jesus, a cantora Sofia, o, o Josué Paiva, abençoa o teu povo, é o que eu peço, em nome de Jesus, alcança Camila, alcança o Moisés, o João Salas, alcança, Senhor Jesus, a Glaucia, e que todo mal sonhe agora, em nome de Jesus, alcança o Alex Maciel, Dimas, Menezes, alcança a Mara, meu Deus, também abençoa de uma forma especial, alcança, Senhor, todos ofertantes deste canal, alcança, Senhor, cada membro deste canal, a Luísa Caldas, alcança neste momento, alcança a filha da Luísa Caldas, alcança neste momento, Senhor Jesus, aqueles que se encontram, Deus Todo-Poderoso, precisando do milagre, precisando da vitória, Senhor Jesus, alcança neste momento, faz a obra por completo, derrama a tua bênção, Senhor Jesus, sobre esse povo, Senhor Deus. Glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Vai despertando o teu povo, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Opera sinais de prodígios e maravilhas. Oh, glória, glória, glória, glória a Deus. Que o sol venha, papai, destruir todo mal contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, alcança o Alex Maciel, o professor Gevox, alcança todos que me pedem oração, que só venha dar vitória para a família do Alex Maciel, para todas as famílias, Senhor Jesus. Faz a obra por completo. É o que eu peço neste momento para a glória do teu nome. Glória, glória, glória, glória a Deus. Vai trabalhando, vai movendo as águas, Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome nas alturas, faz a obra, Senhor Jesus, tira essa dor, papai, desta pessoa, pessoa que precisa, Senhor Jesus, neste momento, Teu o seu lar renovado, casamento destruído, quantos casamentos destruídos, meu Deus, Quantas pessoas, meu Senhor Jesus, precisando de um grande milagre, de uma grande bênção, alcança, Senhor Jesus, alcança neste momento, faz a obra por completo, Senhor Jesus, que neste momento alcança agora aqueles que necessita, necessita, Senhor Jesus, glória, glória a Deus, do grande milagre, da porta de um emprego aberta, Alcança neste momento Abre todas as portas que estão fechadas Porque o Senhor é o Deus da cura e da libertação Eu profetizo a bênção E eu profetizo, Senhor Jesus O milagre Que todas as correntes sejam quebradas Para a glória do teu nome Aleluia, Jesus Glória a Deus Aleluia, Jesus que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, ok? Glória, glória a Deus e creia que o nosso Deus é Deus de maravilha. Ele está visitando a tua família, a minha família, ele alcança cada propósito de cada coração. Então, não temas, porque a vitória é do povo de Deus, amém? Não temas, creia. Só isso que Deus mandou te falar, creia no poder de Deus, tá? Obrigada, Yoshimi. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Paulo Alexandre, por colocar aí o Pix. Obrigada, Deus te abençoe. Deus te honre, amém? Gente, continua orando por Brasília, pelos governadores, pelo presidente, família, esposo. Glória a Deus. Miriam Silene, Deus te abençoe, viu? Aleluias! Amém! Nós temos orado muito, viu? Já apresentamos todos os moradores de rua nas mãos de Deus, eles estão debaixo de jejum, de oração, nós precisamos crer. Uma boa tarde a todos vocês, muito obrigada você que orou comigo, você que compartilhou, você que deixou o seu like Você que se tornou membro deste canal, você que ainda não é membro, torne-se membro deste canal, você que ainda não é inscrito Vai lá na palavrinha aí, ó do seu lado aí, ó, olha aí do seu lado direito, tá inscrever-se em vermelho Coloca o dedinho em cima, você vai ficar inscrito automaticamente Quando você terminar de se inscrever, vai abrir três palavrinhas e você vai escolher a primeira palavrinha Todas Porque você vai ativar o sininho Para todas as vezes que eu entrar ao vivo Você poder me acompanhar ao vivo Orar junto comigo Abrir jejum junto comigo Entregar junto comigo Há mais de um ano e meio nós viemos fazendo isso E Deus já abriu 60 portas de emprego tá Deus tem feito a obra Eu gosto de repetir Deus já livrou mais de 17 pessoas da morte Pessoas que estavam pensando em se enforcar, tomar remédio, tomar chumbinho, tá repreendido. Essas pessoas entrou na live e foram recuperadas. Pessoas que chamou eu no privado, que não entrou na live, mas me chamou no privado. Então foram mais de 17 pessoas que Deus arrancou das gatas Satanás. Pessoas que aceitaram a Jesus Cristo através deste canal. Pessoas que Deus curou de dermatite, aquela doença psiliose. Que coça a pele, sabe? Curou também de câncer maligno. A nossa irmã Maura é um testemunho vivo. Ela foi curada de um câncer maligno. Libertou pessoas da insônia. Curou depressão. Curou síndrome do pânico. As pessoas me ligam e me falam. E outras falam aqui pelo... Pelo próprio canal, amém? Então eu creio que Deus vai fazer uma obra linda na tua vida. Causas que teve irmã que falou... Ora por mim, porque quarta-feira eu tenho uma causa na justiça, é impossível. A advogada já falou que só é um milagre. Do jeito que estava o andamento, não era para ganhar. Deus é o advogado de todos os advogados. O juiz de todos os juízes. E ele deu vitória... E a nossa irmã Jussiele Simões recebeu a bênção, teve outras causas. Criança que desapareceu, tá? Nós, eles pediu para nós orarmos aqui no canal. Nós oramos e a criança apareceu no outro dia. Colocaram a criança de seis anos na frente da porta da casa dela, dopada e com a mão cheia de bala. Deus fez o diabo devolver a criança viva. Porque se a criança estava dopada, algo de muito ruim ia acontecer com a criança. Mas Deus é poderoso. Deus livrou a criança. Tá? Então não duvidem da oração, tá? Gente, a paz do Senhor Jesus, porque daqui a pouco eu estou indo arruma Rua Brasília. Deus abençoe a todos vocês, amém? A paz do Senhor Jesus. Desejo a todos vocês um ótimo feriado. E que Deus abençoe.